Fechamos os nossos olhos lentamente, suavemente, coluna ereta, silenciando dentro, sentindo o coração e mente conectados. Central dos multi-universos. Planeta. Todo o cosmos. Inspirando e expirando gentilmente. Amorosamente. Cada vez mais calmos, tranquilos, silenciosos. Nossos corpos completamente relaxados, a mente completamente desperta.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 Juntamos nossas vozes que no que pura Elohim escape, que pura Elohim escape, e mantrando em nosso coração que e mente sentimos a grande que luz que percebemos como nosso refúgio, que pura o refrigério de nossa alma, que pura. A grande luz em que descansamos e onde nos nutrimos constantemente. Que pura Elohim escape. Que pura Elohim escape. Nosso descanso na fonte divina, que tudo cria, tudo nutre. Elohim a tudo dá o seu suporte. Que pura elohim escabe. Respiramos. Que pura elohim escabe. E relaxamos ao som desse som sagrado. Que pura elohim escabe. Sentindo Deus que cria e rege tudo. Celebrando nossa genealogia divina. Que pura Elohim escape, que pura Elohim escape, que pura Elohim escape, que pura Elohim escape, o Deus em nós e essa força própria de nossa genealogia. Que nos conduz. Que por ele nos Deus expande. Que por ele claro o convite Deus para Deus. assumir a força. Que e o poder ele divino é em nós. O Deus em nós. O Deus que somos. Que pura o genealogia divina se torna a nossa força que ele, e a Ele nos fundimos que por ele, neste som sagrado. Que por ele, ele que nos sustenta, que ele, nos abraça e nos relembra neste momento quem realmente somos. Nossa atenção se volta para dentro do nosso coração. Tanta paz, tanto amor. A linda chama. A chama rosa do divino amor. Que pura Elohim Chama adorada da Divina Sabedoria. Que pura Elohim Chama azul do Divino Poder. Que pura escape. Atendo nisso, na cura Suave. Bela. Que pura e escape. Expandindo a cada respiração. Que pura Elohim escape. Que pura Elohim escabe. Chama pulsando. Que pura Elohim escabe. Expandindo e contraindo em ritmos perfeitos. Que pura Elohim escape. A presença divina em nós. Que pura Elohim escape. Que pura Elohim Se tornando a presença divina na terra. Que pura Elohim cabe Chama trina. Que pura Elohim escape. Este átomo permanente abrindo, que pura Elohim escape, expandindo a memória de que somos a presença. Que pura Elohim escape. A memória de que podemos criar como Deus Criador. Que pura Elohim escape. Em memória de Deus Criador. Que pura Elohim. Que pura Elohim escabe, respirando, que pura Elohim escabe, suave, que pura Elohim escabe. A genealogia divina é assumida e abraçada conscientemente. E nosso poder criador. Mas. Seres divinos experimentando a humanidade. Capazes de criar como Deus. Segundo as leis do universo criador. Dentro da chamatrina. Tomamos consciência. Consciência. Ao nosso redor e dentro de nós, de muitos ciclos, Anjos, mestres, presenças de luz superluminal. Elohim. Somos sacerdotes de todas as épocas de ouro vividas pela humanidade. em círculos sentindo de seus corações o amor jorrando em nossa direção se mesclando fundindo com um grande amor em nós Mente e coração em profunda coerência, nós em nossa presença reverenciamos e em reverência e afirmamos nosso pleno e constante compromisso. Aqui em perfeita cura, em expansão de consciência. Nosso compromisso de serviço, estabelecendo o um bem maior e o um reino maior em todas as áreas de nossas vidas. E dos diversos mundos em que vivemos calerra sim, calerra sim, calerra sim, Galera, sim. Galera, sim. Galera, sim. Galerazinho, galerazinho, o som do galerazinho, galerazinho, sustenta Galeazim. a nossa intenção, Galeazim. Galeazim. então logo ocupamos nosso lugar nesse momento planetário, Galeazim. nossa mente e ouvidos se abrem para o entendimento Galeazim. maior das revelações de Deus, Esperando. sentindo tão calmos no nosso refúgio. Galerazinho. Galerazinho. Observamos nossa mente se abrindo. E nela... assistimos todo o panorama atual do nosso mundo e enxergamos e percebemos o cenário maior. O Galerazim nos assistindo, movimentos simultâneos das muitas dimensões entendemos o movimento planetário no nível de verdade maior, no entendimento profundo através de nosso coração. Galera -se. Galera -se. Na nossa mente e aos nossos -se. ouvidos, os segredos dos dias que vivemos hoje na Terra -se. se desvelam para nós. Entendimento maior. Tempos planetários em que se escreve e se desenvolve. Uma linda e maravilhosa época de ouro. Galerazim. Galerazim. Que a rua e sofre. Galerazim. Que a rua e sofre. Galerazim. Que maia rua e sofre. Galerazim. Que a rua e sofre. Calé Razim é Maia Rua e sofre. Calé Razim é Rua e sofre. Neste panorama assistido, Calé Razim. O Calé Razim é Maia Rua e sofre. Nos orienta. Calé nos Rua e sofre. Aprendemos. Calé Entendemos. Nosso coração se abre para perceber a ordem atrás do caos. Plano divino. Aberto aos nossos olhos. E a nossa consciência salta em expansão. Plano Mestre em muitas dimensões. Nosso coração pulsa harmonicamente em equilíbrio perfeito com nossa mente maior. Galera Zing, Gemaia, rua em sofre. Galera Zing, rua em sofre. Sentimos a plena compreensão, a plena conexão com o cenário maior. Nossos pensamentos e anseios se acalmam. Inspirando e expirando, nos tornando a testemunha dos nossos tempos. Sentimos a paz na palavra e detemos a consciência dos próximos passos e movimentos. Escolhemos andar na paz que a sabedoria nos traz e escolhemos irradiar pelo mundo. A serenidade que ora experimentamos. Irradiando paz por onde passarmos. Para com quem estivermos. Qualquer seja a experiência testemunhada. Galera experimentada. apoderados e conscientes de quem somos, agora também conscientes do grande projeto, na certeza de para onde estamos caminhando, nossas vozes se fundem ao som do El Hanum, El Hanum, El Hanum. El Hanum. El -hanu. El hanu El hanu El hanu El hanu El hanu O som do El hanu conduz nossos sentidos El hanu Expande infinitamente a sabedoria divina em nós. El Hanu. Chama dourada expandida. El Hanu. Manifesta. El Hanu. Nos ajudando a aceitar el Hanu. esses momentos. El Hanu. E os muitos desafios pelos quais a humanidade passa. el, Hanu. el Hanu. Assim como testemunhas. El Sabendo o nosso poder de manifestação. Sentimos a desarmonia e a desordem em nós e ao redor de nós. E sentimos a ordem universal atrás de todas as coisas. Regindo todas El as coisas. El Respiramos. É É orações calmos. É o Chama dourada em nosso coração. El Nos leva além. É o Na linha do tempo. É o No espaço multidimensional. É nos trazendo uma compreensão e entendimento ainda maior. No nosso coração, a chama dourada cresce em certeza de estar tudo certo como é. como se apresenta. El Hanu. A chama que inunda nosso coração e nossa mente. Sentimos a desarmonia e desarmonia em nós El e ao redor de nós. El e sentimos a ordem universal atrás El de todas as coisas, regendo El todas as coisas. Chama dourada de nosso coração, nos trazendo El a compreensão El e entendimento El maior. É, A certeza de estar tudo certo, como é? É, Como se apresenta? É, Inunda nosso coração e nossa mente. É, Se espalha por nossas células. e renova nossa força e nossa fé. É, Respiramos tranquilos em nosso coração. Na certeza da graça e misericórdia divinas em nossas vidas e nossos mundos. Assim quietos, apaziguados em nosso coração inundados pela chama dourada da sabedoria mente e coração em coerência absoluta conectamos com os diversos momentos em que testemunhamos o impacto da força da criação em nós e testemunhamos o impacto da força dessa criação nas muitas vidas ao redor de nós. É. Nossa compreensão se expande ainda é. mais. Vai além da dor, além do limite experimentado. É. Imagens se sucedem em nossa mente é. e nos revelam os impactos em seu ponto e aspecto positivo e curador. E lembrando esses momentos, percebemos como eles trouxeram presentes a tantos e a nós. Tantos momentos que nos exigiram escolhas, Criatividade para soluções imediatas. Tantos momentos que nos pediram renovação de propósitos de vida. Paramos e relembramos calmamente nosso desafio vivido. Cada desafio vivido nesses momentos de tanta turbulência e movimento. Deixamos vir a lembrança de quem nós éramos naquelas épocas e apreciamos e admiramos quem nos tornamos. E nesta consciência, enxergamos a beleza por trás desse momento de cada momento vivido, ativando em nós a força, o poder de manifestar soluções, o poder de sustentação em nosso coração. Tomamos consciência da resiliência, da criatividade da tenacidade e da força que nos move, que nos moveu sempre a continuar. Respiramos ainda mais conscientemente, profunda e suavemente. Deixamos-nos levar para o profundo em nós. Nos permitindo reconhecer a sabedoria atrás de todos os momentos planetários, de tudo que vivemos nos movimentos, nos desafios. Sentimos a força da criação Atrás de todas as coisas, nos ajudando a ir além. Nos convidando a encontrar em nós o nosso poder de manifestação. Nossa força divina. Nossa capacidade de criação. À medida que nos permitimos conectar com a Presença Divina em tudo o que experimentamos, com os presentes recebidos, nas experiências que passamos, nosso coração e nossa mente relaxam mais e mais. Presença Divina atuando em todos os momentos. As imagens se sucedem, se modificam, encontram um novo e verdadeiro sentido, numa respiração profunda. O silêncio interno brota, se expande em todas as células à medida que encontramos e percebemos a presença que nos sustentou, nos sustenta, fortalece e nos guia. Sorriso expandindo à medida que assumimos a força que encontramos em nós para seguir avante. Poder de nosso livre-arbítrio a reger Criar nossas emoções, nossos pensamentos. Criar a vida que vivemos. Presença em nós. Sendo nossa presença no mundo. Nós tomando consciência e responsabilidades pela vida que vivemos, pelo que manifestamos através de nós. Que maia rua el-hanumay sofre. Que maia rua el Ainsof. Que maia rua el Kemaya Maya Ruel Hanuman sofre. Que Maya Ruel Hanuman sofre. Ruel À medida que o som do mantra nos rege, que Maya As menores se sucedendo, lembranças de tudo que vivemos. Todos os desafios, as lembranças de tudo que vencemos, ressignificamos, recriamos. Tudo que resolvemos em nós é através de nós. Tempos de tantos extremos desafios a nos ensinar a reconhecer nossa força e a presença em nós. Tão logo nos percebemos a vida que vivemos. Através dos olhos dourados da sabedoria. Sentimos a felicidade correndo em nosso coração. E em felicidade ressignificamos memória. Sentimos a energia aliviando o peso nas células através do sorriso do nosso coração. Conscientemente respiramos ainda mais profundo. Lento, suave. À medida que escolhemos em que queremos acreditar, sim, a ordem atrás do caos, sim, em tudo ao manto do plano divino. nos fortalecemos, escolhemos e seguimos, sim, muito vivemos, muito ressignificamos, muito curamos, muito manifestamos em nós e através de nós. Dizemos sim a reconhecer nossa genealogia divina, ativando a força divina em nós, a proteção divina e o saber divino que gera a abundância divina e nosso poder de manifestação. Sim, sim. Enquanto imagens e reconhecimentos se sucedem, o som do Kadosh, Anio de Reiva de Reilo Reikian, Kadosh, Anio de Reiva de Reilo Reikian, Kadosh, Anio de Reiva de Reilo Kadosh, Anio de Reiva de Reilo nos guia mais profundo. No reconhecer o divino em nós, os aspectos de nossa divindade, já diversos, já despertos e ativados para nós. Assim, nesta conexão sentimos a compaixão fluir se expandir em nossa consciência, correr em nossas células, a compaixão fruto da alegria do reconhecer e nos encontrar, a compaixão fruto da graça reconhecida, abraçada, a compaixão fruto do reconhecer e agradecer. Cura maior em muitos níveis de nosso ser se manifesta para nós agora. Chama dourada da sabedoria, trazendo conhecimento e aprimorando a visão interna e externa. A compreensão substituindo o olhar pesado da dor. Sabedoria encontrando as curas que se processam na humanidade. O convite à responsabilidade por nossas próprias criações. E o grande convite para reescrevermos nossa história. Chama dourada descortinando os véus. Nós reconhecendo a vida que vivemos como fruto das escolhas e crenças que fizemos. Escolhas e crenças que regem nosso olhar e nossa percepção. Eia a xereia. Eia a xereia. Eia a xereia. eu sou, o que eu sou, se levanta ao som de nossa voz. E o divino regendo, se tornando nosso eu físico. E o divino sendo nossa personalidade, através de nossa escolha. Escolhemos o divino que somos. Escolhemos confiar no divino que somos. Ia Escolhemos permitir essa criança. Ia Ia Ia Reconhecemos a grande força que tudo rege. E a força que se encontra atrás de nossas escolhas e ações. Que nos acorda para o maior em nós. A paz e a felicidade suave nos envolve. Corre em nossas veias. À medida que enxergamos o plano maior, a verdade maior. A força maior do que somos. Nosso poder de criação. Ordem divina em renascimento, criando toda a história da nossa criação, nos guiando. História da criação e da humanidade. Fruto de nossas escolhas, entendemos a vida como a cura da alma. A nos relembrar o Deus em nós, que cria através de nós. A xeria, livre-arbítrio perfeito, para encontrarmos a força de nossas criações. El Hanung e Maia Rua em Sof. El Hanung e Maia Rua em Sof. El Hanung e Maia Rua em Sof. Presente-se em nossa presença, no sagrado refúgio do nosso coração, mente clara. Aliados em gratidão, genealogia divina assumida em nós e para nós, responsabilidade reconhecida e assumida de nosso poder de manifestação na vida que vivemos e escolhemos viver do mundo que enxergamos e experimentamos energia da graça em correntes elétricas correndo em nossas águas e veias na misericórdia sentida A energia da graça a chama rosa do amor divino se torna nosso guia máximo. O amor do Criador sendo também nosso amor. Respirando, relaxando. Novas imagens se nos apresentam em terra mental. Nossas memórias se abrem para nos relembrar os momentos em que a vibração do amor sentido e do coração expandido nos trouxe brilhos nos olhos, sentido ao coração, sorrisos às nossas faces, uma suave e contínua vibração. Relembramos amores sentidos, relembramos o amor expandido nos momentos que nos reconectaram em criatividade maior, sonhos vividos e sonhados, nos movendo a ultrapassar obstáculos e maravilhosa criação respiramos. Ria a xerêa. Ria a xerêa. Ria a xerêa. Dor e amor vivem em nós. Ria a xerêa. Desafios e realizações se manifestam através de nós. Ria Frequência e vibração se expandem em diferentes criações através de nós. Chama rosa expandida do amor divino. Se fazem sentir em nossas células e nossas mentes. O amor divino que é também o amor em nós. Amor, frequência que é nossa. Sentimos essa energia constantemente transbordar em múltiplos movimentos e múltiplas ações. E respiramos na chama rosa. Que se expande e transborda em nós e através de nós. Chama rosa, na sabedoria dourada nos guiando, nos percebemos, nos ajudando a abraçar esse amor presença viva. Manifesta em nós, através de nós. Nossas células sentimos este amor que pulsa, que inspira que se torna a vida que alegra o coração. Via majoria. Via majoria. Na presença divina, reconhecendo a mente divina em tudo que somos, sentindo essa frequência de completude do amor em nosso coração, dizemos sim a quem somos. Dizemos sim ao nosso poder de manifestação. Dizemos sim a estar acalmados no mundo em que vivemos. Dizemos sim. A paz inabalável do amor divino e sabedoria. realiando o nosso poder de manifestação. E neste amor abraçamos a nós mesmos, divinos que somos. Escolhemos realinhar pensamentos, escolhas e ações nesta memória do Deus que somos, nessa memória do nosso poder de manifestação. Esperamos. Escolhemos o amor como nosso guia divino. Escolhemos o divino em nós, o divino através de nós. Chama rosa dourada sendo a chama azul do nosso coração. Inspiramos profundamente. E suavemente. Presença divina e nosso poder de manifestação. Leio Ish Kebnut Kaduma Kadma. Lei Wish Kebnut Kaduma Kadman. Lei o Ish Kaduma Kadma. Leio eixe keb nut, katuma kadmu. Leio eixe keb nut, katuma kadmu. O Leio eixe keb nut, katuma kadmu nos guia nessa entrega ao um amor em nós, sendo o amor a criança de nossa natureza Leio este capítulo de cada uma Leio este capítulo de cada uma Leio este capítulo de cada uma cada um. Amém. Amém. Amém. My Mayahou El Hanun Einsof Que Mayahou El Hanun Einsof Que Mayahou El Hanun Einsof Que Yahou, Elanun Einsof Get my Yahou, Elanun Einsof Get my Yahou, Elanun El hanun ein sof Vem ayahu El hanun ein sof Vem ayahu El hanun ein sof Vem -yahu. El hanun ein Vem a hu el hanun ejsa Gemma Yahu El Hanun Ein Sof. Gemma El Hanun Ein Sof. Gemma Yahu El Hanun Ein Sof. Gemma a a Emaiahu, el Hanun ein Sof, Ema El Hanun ein Sof, Ema El Hanun ein Sof, Ema El Hanun ein Sof. GEMAYAHU EL HANUN EIN SOF GEMAYAHU EL HANUN EIN SOF GEMAYAHU EL HANUN EIN SOF